Dizendo que atentar contra o policial vai levar zumboci! azul azul que Não, tá em cima, na Na coxa na batida. Meu pai, nunca pensei que eu ia fazer esse conceito, meu pai. Mas pode ficar tranquilo, meu Deus, só tem um vinho aqui. Como é que eu disse que teve um tiroteio, sendo que as caminhonete chegou intacta e não policial, policial ferido. Agora você acha que dentro de uma casa, a pessoa trocando tiro tem jeito da pessoa levar tiro só na cara?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 é a polícia corre então, oh. no o bando de bandido que não morre, de tiro, para nós. Eles não foram para aprender, se eles tivessem que aprender, eles tinham chegado das voz de prisão e prendido todo mundo, ou quantas pessoas eles quisessem, né? Só que eles não foram aprender. Eles foram para matar. E eles pegaram os nossos amigos ainda vivos, muitos deles ainda, que a gente ouvia, eles pedindo: por favor, não faça isso. E o delegado Miranda falando: por que vocês não correram também? E eles riram, e a voz do um Miranda, não tem outra.